Eu tenho medo de coisas, assim, totalmente complexas e grandiosas, assim, que é a medo da morte. Eu acho que o pior é, eu, mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é, o que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. e, no palco da vida, trei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelo destino. Foi Puxando de cabelo, tá, tapa na cara. E... A Rita pegou a Angélica e saiu pelos cabelos, assim, arrastando. -se. Arrastou, que antes eu chegava da escola, Deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Mais um ano. Se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz agora. A gente é igual, mas a gente está metendo a dois mundos muito diferentes. Na verdade, é o mesmo mundo e esse é o problema. Eu deveria ter uma próxima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver.